E aí gente, eu todos muito bem-vindos, é o Bigodonari, cara, hoje eu tô aqui, mano, pra abrir alguns baús com vocês que eu tô muito empolgado Porque é bastante baú top e a gente vai fazer tudo isso no vídeo de hoje, mano Obviamente esperando que venha alguma lendária Tem que vir no vídeo de hoje uma lendária, pelo menos, mano, porque os baús que eu vou abrir não é um baú que garante, mas as chances são altas Eu sei que eu andei meio sumidinho esses dias, mas cara, relaxa aí, porque muita, muita coisa tá pra acontecer Eu tô numa fase de mudança da minha vida e tudo isso vai acabar afetando no canal, mas... Mas de uma forma positiva, pode ter certeza. Mas chega de enrolação, vamos direto pro Clash, cara. E vamos torcer pra que venha a lendária. Porque como todos vocês já sabem, mano... É o início de temporada Então aí eu consegui o baú da estratégia E vamos ver Se nesse baú da estratégia Meu terceiro baú da estratégia Eu acho bem lendário, mano Eu tô confiante que vai vir Mas enfim, a gente vai precisar de muita, muita sorte Entrei aqui dentro do Clash E olha só Eu consegui nessa temporada 4.164 troféus Foi o meu recorde de troféus até agora E eu fiquei muito feliz Porque, mano, um recorde é um recorde E eu quero muito tentar, mano Na próxima temporada Conseguir pelo menos aí desafiante 2 Eu vou me dedicar mais pra isso, beleza? Chega de enrolação já desce aqui embaixo, deixa muito seu like e também se inscreva no canal se você aí não for inscrito, beleza? Bora então abrir esse baú aqui da estratégia. Vamos torcer, vamos torcer, mano. Ó, 2039 de ouro. Beleza, tô precisando de ouro agora. Espírito de fogo ou goblins lanceiros? Eu acho que eu vou pegar os goblins lanceiros pelo seguinte motivo: eu não uso muito espírito de fogo e, enfim, os decks que eu queria montar envolvem goblins lanceiros. Beleza? Ó, oh, canhão ou flechas Eu, particularmente, tô usando muito Flechas e tô gostando de usar flechas Mas, flechas é uma carta que Depois do nível 11 ou 12 Esqueci agora, ela não muda muita coisa Obviamente ela dá mais dano, mas ela já mata Horda 13, enfim, beleza Não vai vir lendária, tudo bem Tudo bem, fiquei um pouco chateado Fiquei, mas paciência Bora então pegar aqui a mosquiteira Porque torre bomba, nem pensar 51 mosquiteira, ixi, quase nível 8 Muito bom, moleque E agora Ó, oh. agora o negócio ficou doido Executor, 10 executores Eu vou conseguir colocar ele num próximo nível e Igual eu já consigo melhorar Tá, 50 barra 50 Então, obviamente, eu vou pegar o executor E é isso aí, cara Foi um baúzinho legal Agora eu vou conseguir colocar o meu executor pro nível 5 Não é aquilo que eu queria Mas paciência Os outros baús que eu tenho pra abrir com vocês São esses baús aqui, ó Tem o baú das missões O tão esperado baú do relâmpago aqui das missões Tem esses baús aqui O baú mágico e o baú gigante e também tem um baú do clã E, mano, deixa eu ver até como tá minha loja Porque eu nem vi ainda Olha aqui, mano Pequinha na loja Três sequinhas Ô, delícia <risos> Bora então abrir Começar abrindo esse baú de ouro aqui Beleza É, é foi um baúzinho até que, até que legal Razoável, digamos assim Beleza Ouro Horda de Servos Bárbaros de Elite Barril de Esqueletos E Mago Opa, quatro magos Tô conseguindo colocar minhas cartas raras aí Pro nível 8 Não é grandes coisas Mas já é alguma coisa Bora abrir agora O baúzinho do clã do clã, eu tenho sorte. Vamos torcer nesse negócio: 1620 de ouro, legal, servinhos, hum bacana, canhão. Ó, oh, já veio épica, galera. X-besta, deixa eu ver, goblins lanceiros, ordem de Servos. Ai, mano, que susto! Eu jurei que a vir lendário, eu jurei. <risos> Exército de esqueletos e lápide. Não põe é aquilo, aquilo, aquilo, né Mas, enfim pode então pegar esse baú gigante aqui 924, tá vindo bastante ouro Isso é legal, né, porque, enfim Ouro é importante aqui pra nós 102 cavaleiros, beleza Canhão, cura, mano Será que a gente vai terminar? O vídeo de hoje sem nenhuma lendária nossa, aí vocês, aí, aí vocês vão falar Seu azarudo, nem sei se vocês essa palavra Bora abrir então esse baú aqui mágico Na verdade eu não vou abrir o mágico primeiro eu Vou primeiro coletar aqui esse baú das missões né? Consegui aqui, ó, coletei mais um presente diário E consegui o baú do relâmpago É o meu primeiro baú dos novos baús aqui nas missões Muita gente disse que tava com bug, enfim, eu não sei Vai que acontece esse bug comigo, nós vamos ver isso agora Bora abrir aqui o baú do relâmpago E mano, por enquanto tá tudo normal aqui Ó, 630 de ouro Será que nesse baú que vem lendária? Espírito de gelo não vai vir Meu Deus, que azar Pelo menos tá vindo bola de fogo Isso é legal E épica, golem É Eu vou fazer o seguinte Eu vou trocar o meu espírito de gelo Servos Não eu vou trocar aqui, também não queria Vou trocar mais uma vez, nossa, não vou trocar mais Vou trocar a época aqui pra ver qual que veio Executor, também não tô muito feliz com o executor Eu vou fazer o seguinte, bola de fogo até vai Eu tenho mais uma chance pra trocar aqui as cartas Eu acho que eu vou trocar a épica, vamos ver Ah, tornado, mano Tá, mas tudo bem, paciência Veio outro baú mágico, eu queria que tivesse sido o baú do Rei Lendário Mais paciência, outro baú mágico aqui pra nós completarmos E o nosso último baú do vídeo de hoje Que azar, tão Tomara que vem lendária, que nenhuma lendária até agora. Eu tô ficando com medo, tá? Com medo. Beleza. Morceguinhos aqui, não vai lá. nem pra colocar os morceguinhos no nível 11. Meu Deus, os morceguinhos estão muito fracos. Tesla, ok. Barril de esqueletos, ok. Bárbaros de elite, opa. Foguete, mano, nenhuma. Lendária, É sério, eu tô muito azarado ultimamente nesse Clash Royale Mano, o ainda de época? Caramba cara, que azar hein Estou triste, mas paciência cara, vamos aproveitar aqui na loja e fazer algumas comprinhas, beleza? Vamos comprar aqui a Peca, três Pegas, porque eu sou apaixonado pela P.E.K.K.A Vamos comprar um veneno pra mim poder colocar o meu veneno aí pro nível 5, não sei Meu veneno tá bem fraquinho ainda eu também quero aproveitar, vou comprar os eletricutadores, que eu tô usando bastante. Tô usando bastante não, mas eu, eu, eu me interessei pela carta. E também vou comprar o Príncipe das Trevas, que é uma carta que eu não uso com tanta frequência, mas eu uso. Enfim. Triste por não ter vindo lendária, mas paciência, bora puxar uma aqui no multiplayer Pra nós conseguirmos completar esse nosso baú da coroa Eu espero que a gente consiga E se esse baú da coroa vir lendário meus amigos? Aí sim, o negócio vai ficar bonito Ah, Só assim o negócio vai ficar bonito, né? Porque não tá bonito de nenhuma forma, por enquanto Mas beleza, vamos ver que o cara vai tacar O cara já começou com o um Spark Oh, tenha paciência Tenha paciência Spark, uma carta muito chata, uma carta que eu sempre apanho muito para counterar Mas é isso aí não tem muito que eu possa fazer. Que estranho. Opa. Calma aí. Calma aí. Aqui. Beleza. Conseguimos counterar bem zaço aqui. Só precisava de um corredorzinho, mano. Se eu tivesse um corredorzinho... Nossa. Ia ser maravilhoso. Ia ser maravilhoso. Beleza. Por enquanto tá Sussa. Por enquanto tá suave. Por enquanto está tranquilo. Beleza. Bora colocar aqui. O meu corredor. Já vou botar o corredor junto. Com. Beleza, o corredor tá batendo ali e mano, vai dar alguns pipocos, vai é ser bonito, hein Mas, cara, eu tenho que tomar muito cuidado nessa partida Porque, é sério, eu tenho muito azar quando eu jogo contra Spark É sério, eu não tô, tipo, brincando Enfim, eu tenho muito azar quando eu jogo com Spark Eu já percebi que esse cara aqui, ele... Ele tem umas cartas bem, bem chatas Que eu vou meio que apanhar um pouco pra lidar com elas Mas, vai ter danos Porque a vida é a vida, Entendeu? Mano, olha isso, cara Mano, olha isso O cara cu curou ali Fez uma parada toda Mas não conseguiu chegar na minha torre Infelizmente pra ele, da parte dele Mas eu fiquei feliz <risos> Eu fiquei muito feliz, cara Tranquilo Eu vou fazer o seguinte Vou esperar um pouquinho Ele cheguei carregar novamente Porque esse cara aqui é ladino Já percebi Já percebi Bora botar o corredor aqui Com um gangue de goblins Vamos ver, ele vai ser obrigado a gastar alguma coisa Exército, beleza Exército ele gastou Tranquilo Bora fazer isso aqui, ó Será que nós conseguimos levar a torre dele? Se a gente conseguir levar a torre dele Nossa, isso foi bom agora Agora eu gostei, agora eu botei fé Beleza, bora fazer o seguinte Tacar isso aqui, aqui, Mega Servo Vou tacar o balãozinho aqui E ele vai fazer a mesma parada de antes Vou fazer o seguinte, já Já vou tacar isso aqui, aqui assim Dessa maneira, desta forma E bora tacar até uma flechada aqui, ó e esse celular tá travando Por quê, filhote? Para de travar, filho Pelo amor de Deus, eu tô aqui gravando um vídeo Tentando, me esforçando E você vem com essas? Beleza, bora tacar o corredorzinho aqui E vamos com tudo pra cima desse filhote Desse filhote, pelo amor de Deus, filhote Pelo amor de Deus Tu te orienta Tu te orienta que a gente tá agressivo Só volta 9, 8, 7, 6, 5 Só gera, tá... 3... Daí, seu topo marido, tá Ganhamos Ganhou essa partida, caramba Tamo prestes aí A voltar pra desafiante 1 um. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo, o João na desafiante 1 um, Novamente, é sério Porque no próximo vídeo que eu fizer, eu vou voltar pra desafiante E essa próxima temporada Se tudo der certo Com muita confiança, eu quero muita energia de vocês A gente vai conseguir pegar Desafiante 2, beleza? Eu vou me esforçar pra caramba, eu sei que mês passado Foi um mês bem relaxado da minha parte Eu viajei fui pra casa dos meus pais Fui pra casa dos youtubers, voltei pra casa dos meus pais Eu não consegui jogar Clash Royale com tanta frequência E isso acabou afetando A minha subida de troféus. na verdade, até desci E não consegui recuperar, enfim Mas essa próxima temporada vai ser diferente Então eu quero que vocês confiem, eu quero que vocês já explodam O like aqui embaixo e também se inscrevam no canal Se você não for inscrito Mas antes de finalizar o vídeo, bora botar aqui Esse baú de prata pra abrir E vamos abrir o baú da coroa com muita, muita sorte Verdária Beleza, três gemas Esqueletinhos Cabana de Bárbaros não vai vir lendária João um Azarado de um Azarado, Pelo menos uma épica aí O veneno tá valendo Nem todo dia é dia de ganhar lendária Bom gente, então esse é o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Não esquece de deixar muito like aqui embaixo E também de se inscrever no canal se você aí não for inscrito beleza? Um beijo imenso no coração de vocês E valeu